Olá queridos graças e paz, aqui é o Bispo Flávio Você que participou do grande desafio do dia dos milagres Acabou o desafio E eu quero glorificar a Deus pela tua vida Por você ter abraçado esse projeto que nasceu no coração de Deus Foi muito bom estarmos juntos Olha, uma coisa eu posso te dizer Que quando chegar agora no dia 31 Vai ser veiculado Vai ser feito um grande vídeo E você está nesse manto eu tô lá nesse manto, eu, minha esposa, minha filhinha e outros irmãos. Foi muito bom. Não se esqueça, ninguém caminha sozinho. Gaspar.